E aí galera, beleza? Como vai vocês? Passando aqui rapidamente para mostrar o gráfico de Baby Dodge para a gente entender se é uma oportunidade de compra ou não. Quem está lá no meu grupo do WhatsApp já sabe que eu recomendei a venda quando chegou aqui passou dos 40 e quem fez isso agora está ganhando dinheiro, né? Vai poder recomprar mais barato. Mas vamos dar uma olhada aqui se vale a pena recomprar agora nesse momento ou não. Nós estamos aqui na faixa nesse momento no preço de 29 e eu acredito que é um bom lugar para a gente comprar a partir aqui de 22 até a casa dos 19, do 20. Então quando bater aqui 19 e até 22, acredito que é uma ótima oportunidade para você que quer fazer trade com esse ativo de especulação. Lembrando que eu não recomendo esse ativo para hold, porque é justamente especulação somente. Então é interessante, você que quer ganhar um dinheiro aí rapidamente, comprar esse tipo de ativo. Porque como a gente pode ver, sempre tem uma alta alta nesse tipo de ativo aqui, justamente quando tem fomo na comunidade, né? essa comunidade acaba tendo muitas, muitas notícias falsas de listagem, de não sei o que, e aí a galera se empolga bastante na compra e vem as baleias e realizam o lucro. Isso já aconteceu duas vezes e agora está acontecendo mais uma vez. Então se você quer participar da galera que tem lucro nesses ativos, Venda dos picos e depois recompre nas baixas. Assim você sempre vai aumentar o seu capital. Se você ficar rodando, ok, né? não é o que eu recomendo, porque esse ativo não tem um propósito específico, né? um meme coin. Mas se você fizer as compras aqui no período de baixa, você pode sim ter um lucro, como qualquer outro tipo de ativo. Né? Aí para fazer especulação, trade, você não precisa nem escolher ativo, é só escolher algum que tenha uma boa volatilidade. Então, fica aqui a minha dica, batendo 22 até o 20, né? não sei como que vai descer tão rápido isso daqui, então entrando nessa faixa, costuma, para a minha visão aqui, ser um bom período de compra, obviamente a gente vai ter Aqui ah, é analisar aí depois as consequências do que está acontecendo agora, né, do, do cenário Bitcoin como um todo, se vai continuar caindo ou não. Se tiver essa queda ainda prolongada no Bitcoin, aí a recomendação é nem entrar nesse ativo, porque a chance dele ter um prejuízo alto, porque não tem obviamente um projeto, né, só a especulação, é muito grande. Então é, é bom ficar longe desses tipos de ativo, se realmente a gente estiver se aproximando de um inverno cripto. Mas se o Bitcoin ficar um estável do jeito que está, é uma oportunidade para você fazer um trade aqui, aproveitar a galera que está emocionada, achando que vai comprar 100 reais disso daqui e vai ficar milionário, você ganha um dinheirinho em cima deles, não tem problema, é assim que o mercado funciona. Todo dia... Alguém acorda disposto a perder e o outro acorda disposto a ganhar, beleza? Essa foi a dica rapidinha de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para mais dicas como essa. E eu te vejo no próximo. Fui! Música